Fica comigo porque hoje eu vou te contar porque você sempre toma remédio, mas nunca melhora. Gente, remédio, ele nunca foi feito para tratar a verdadeira causa dos sintomas. Esse é o motivo número um. É muito comum as pessoas acharem e procurarem ajuda de tratamentos alopáticos para tratar algo que é vibracional, algo que é intangível. Emoções, e sentimentos e pensamentos, quando estão em desequilíbrio, eles geram uma série de desencadeares no nosso organismo que geram a doença lá no final. É conhecida como a linha da doença. O que é essa linha da doença? Sentimentos, pensamentos e emoções alteram o nosso estado comportamental. Esse nosso estado comportamental reflete nas secreções endócrinas que a gente tem, ou seja, os nossos hormônios, que são substâncias reguladoras do organismo, do nosso da nossa fisiologia, né? Do nosso, das nossas reações químicas internas e daí com hormônios desregulados, tanto para mais quanto para menos, a doença vem e se instala. Então, desequilíbrio emocional, mental ou espiritual né? gera mudança comportamental, isso altera as nossas lânulas e gera doença. Quando que isso vai aumentar a minha doença ainda mais? Né? Quando que isso vai me gerar ainda menos saúde? quando eu ir lá e querer tratar o meu corpo físico achando que estou tratando a verdadeira causa. Então, aquilo que eu falei no começo do vídeo de remédio não tratar a verdadeira causa é porque o remédio, ele apenas tem capacidade de tapear o nosso corpo físico. Ele mascara as verdadeiras causas da doença. A doença, ela tem uma causa energética, uma causa intangível que o remédio não consegue atingir. E daí eu tomar remédio achando que estou tratando aqui só que, na verdade, eu estou entupindo o meu corpo com substâncias químicas para tapear, substâncias químicas para bloquear alfa, beta, neuroreceptores, para que eu não sinta dor, para que eu ache que minha depressão passou, para que eu me sinta uma pessoa mais calma, menos ansiosa, para que a minha enxaqueca passe, para que a minha febre passe, para que tudo passe e eu ache que aquilo passou, só que não. Porque o remédio ele vai tratar o sintoma, mas não vai tratar a causa. Quando eu tomo remédio demais, achando que eu estou tratando aquilo que está gerando o motivo né, de eu estar tomando remédio, eu nunca vou tratar a causa. Eu vou estar tá sempre tratando aquilo que está pegando fogo de uma forma mais intensa. O remédio ele trata o sintoma e nunca a causa. E em falar nisso, né, o remédio ele gera dependência. Por quê? Porque como eu tomo remédio, esse remédio me faz bem por um tempo determinado, a partir do momento que o efeito do remédio está passando, eu volto a ter necessidade de me sentir bem eu volto a ter necessidade de não sentir aquela dor, aquele incômodo. Então o remédio, ele vem como sendo um, efeito, um, um agente paliativo para que eu não sinta aquela dor, aquele incômodo. E daí, se eu não trato a verdadeira causa, que é sentimento, pensamento emoção, essa linha da doença vai estar tá sempre fluindo. A linha da doença vai estar tá sempre acontecendo. Então eu vou estar tá sempre que está tomando mais remédio, mais remédio, mais remédio, pode ser feito mais remédio, posso ser, ser feito mais remédio, pode ser feito, e daí isso gera dependência. Por quê? Porque eu vou... Está ignorando a verdadeira causa da doença, está tratando apenas o sintoma. Outro motivo porque o remédio não faz a gente melhorar, né? porque a gente toma remédio, mas nunca melhora verdadeiramente. Porque o remédio ele não é natural. O remédio ele é feito dentro de um laboratório, é feito pelo homem. E como ele é artificial, você não vai. É pegar um pêssego, cortar o pêssego no, no meio, né? E ver lá um tanto de cápsula de comprimido. O comprimido, o remédio, o comprimido, por que, que ele, o nome dele é comprimido? Porque é um monte de pó, é um monte de substância química que é comprimido. O nome disso é comprimido, é sinterizado, é, é prensado para ficar naquele formato. Tanto é que se você pega um comprimido e corta ele com a faca, ele esfarela. porque Você deixou, você descomprimiu o comprimido. Então, o remédio, né? ele não é natural. E daí quando eu uso um remédio por muito tempo, eu vou inundando o meu organismo com uma substância que não é natural, que não combina com o corpo, achando que eu tomando aquele remédio eu vou tratar a verdadeira causa, mas não vou, então eu vou estar sobrecarregando o meu corpo achando que eu vou melhorar, só que não, na verdade eu vou piorar. Porque como ele não tem é, profundidade para tratar a verdadeira causa, ele vai ficar só no físico e olhe lá, eu vou estar inundando o meu organismo com substâncias químicas e isso gera um efeito colateral muito grande. Outro motivo né, dos remédios, é, quanto mais a gente tomar, a gente, não, a gente não tem uma melhora tão significativa, é o consumo excessivo dos remédios ter matado mais que as próprias doenças que geram essa necessidade. Eu falei aqui da dependência gerada pelo remédio, porque o efeito está passando, eu preciso tomar mais. Não só o remédio não é natural, como ele gera efeito colateral, esse é o motivo né, do remédio estar tá matando mais dependendo do tipo de medicamento alopático que a gente está tomando dependendo do, do tipo de medicamento alopático que a gente faz um uso crônico Cronos do grego significa tempo então uma coisa que a gente toma muito tempo esse remédio ele vai saturar o nosso corpo vai prejudicar os nossos órgãos as nossas células e elas vão ficar prejudicadas vão ficar desvitalizadas. E daí quando eu maltrato o meu corpo físico nesse sentido, a gente não só não estava tratando a verdadeira causa, está né? tratando só o sintoma, eu vou enfraquecer o meu corpo físico tomando remédio, achando que eu estou ajudando, só que não. É, um, é uma morte lenta, é uma necessidade que eu vou é, suprir naquele momento, passando o sintoma naquele momento. Só que se eu não olhar para a verdadeira causa, a dor não vai passar. E daí, com essa enxurrada de substância química, o meu corpo só vai ser depreciado, ele só vai ser desvitalizado, ele só vai ser prejudicado. Ninguém aqui está falando que remédio não é para ser consumido. Não estou dizendo isso. Estou falando que consumo excessivo. Tudo bem se eu tomar um remédio para febre, tudo bem se eu tomar um remédio para dor de cabeça, um remédio para gastrite, desde que você trate a verdadeira causa. O remédio não vai tratar a doença, vai tratar o sintoma e é isso que as pessoas confundem. Remédios também são repertorizados. O Ale sofre de ansiedade. O Gabi sofre de ansiedade. A Lenara sofre de ansiedade. São exemplos, tá? Eles tomam o mesmo remédio. Se eu estou sofrendo de ansiedade, o que, que eu vou fazer? O Ale, o Gabi, o Lenara, me dá um comprimido aí. Me dá um comprimido aí. Ó. Dá um comprimidinho aí. Por quê? Porque eu vou achar que, né, como eles estão com ansiedade, estão tomando remédios para ansiedade, ansiolítico, eles estão bem? Então eu vou achar que se eu tomar aquele mesmo comprimido, eu vou ficar bem também, só que não. O remédio ele é repertorizado, isso quer dizer o quê? Que o remédio trata a doença, não trata o doente. E daí para você tratar o doente, você precisa de alguém ou de algo que seja capaz de entender o doente como pessoa. Por que, que isso é importante? Porque uma doença, uma ansiedade, uma enxaqueca, uma gastrite, uma dor de cabeça, um intestino solto, um intestino preso, eles são sintomas de várias doenças diferentes. Então, dependendo da, da qualidade e do conjunto dos pensamentos, sentimentos e emoções das pessoas, os mesmos sintomas vão se manifestar em corpos diferentes. Ah, então, Luísa, está me dizendo que eu só for, se eu for rancoroso, dependendo da pessoa, eu posso desenvolver asma, dependendo da pessoa pode ter coágulo no sangue, dependendo da pessoa pode ter problema circulatório? Pode? Porque o que tá com o que tá o sentimento origem é o rancor, ou seja, o contrário também é verdadeiro, né? uma pessoa ansiosa pode ser porque ela vai passar o vestibular, pode ser porque ela vai ser despejada de casa, pode ser porque ela vai ter um primeiro dia de aula, pode ser porque ela tem que apresentar um trabalho, uma, fazer uma apresentação do trabalho, e daí vários motivos, várias emoções, várias situações do dia a dia desencadeiam ansiedade, e é esse exemplo que eu dei, dependendo da pessoa a ansiedade é gerada, por motivos diferentes, e é esse motivo, é essa causa que eu tenho que tratar. A ansiedade é só um sinal de que alguma coisa está tá, desequilibrada. E é esse desequilíbrio que precisa ser tratado para a gente conseguir... Né, ter uma vida mais equilibrada. Fala pessoal, todo mundo bem? Estou aqui interrompendo o meu próprio vídeo rapidinho para avisar todo mundo que a gente vai ter um evento incrível nos próximos dias chamado Imersão Química das Ervas e lá a gente vai ensinar cada um a como se libertar de uma vez por todas do ciclo das doenças, das dores físicas e doenças emocionais e ainda ajudar pessoas que você ama inclusive animais de estimação os nossos Filhas de quatro patas. Vai ser um evento gratuito, mas só para quem assistir ao vivo. Então, para você se cadastrar, é só você apontar seu celular para o QR Code que vai estar tá aqui na tela ou clicar no link que vai estar tá na descrição aqui embaixo. Então, fica ligado para não perder nenhum segundo desse conteúdo que vai estar tá demais. Um beijo e até lá. E, por fim, os remédios eles são usados para fins errados, para tratadores emocionais. Por exemplo, remédio nenhum, e daí eu já falei aqui, tem a capacidade, tem a profundidade para atingir de uma forma química, algo intangível, sentimentos, pensamentos e emoções eu não consigo tocar, que nem esse mouse, que nem esse celular aqui, que nem esse livro do chamado da luz, de um vídeo que eu estava gravando agora há pouco, o remédio ele vai agir naquilo que é do remédio agir, o que, que eu faço então para eu sarar, para eu sanar e curar dores emocionais? Eu preciso de uma ferramenta, de algum método, que tenha capacidade energética suficiente para chegar lá e destrancar aquela caixinha. Opa, tem um monte de emoção desequilibrada, deixa eu ajustar aqui, deixa eu fazer e mudar tudo aqui que eu preciso. Eu preciso de algo que faça isso. E o remédio não é esse algo. O remédio ele vai tapear o corpo físico para que a gente não sinta o sintoma. E não é porque eu estou sentindo o sintoma que o estanque, que a sangria ali, que a emoção desequilibrada mudou. Então, esses são motivos dos remédios não fazerem a gente melhorar, por mais quantidade de remédio que a gente tome. Um beijo no seu coração, muita luz, e até o próximo vídeo.